Tudo bem, Monique? Monique já entrou aqui no Instagram. Também tô a cenar para Monique. E vamos aguardar um pouco, né, Monique? Para o pessoal ir chegando. E aí também no Face já entrou mais uma pessoa que eu não sei quem é, que está dando uma like, né? Também eu dou para ela, dou para vocês todos. E hoje foi assim um dia, já tem três pessoas no Face, olá lá. E aí no Instagram, tudo ótimo e maravilhoso. E você comigo também, tá tudo muito bem, tudo indo assim, com uma tranquilidade total, é, na correria, né? Eliane Leão também já entrou lá no Face a Leite171716 também está aí no Instagram. Ah, né? As atividades cada vez fomentando mais, cada vez com mais movimento. E, gente, vocês não têm ideia dessas frequências que eu comecei a fazer. Olha, vocês, eu estou mostrando porque, sabe, eu... eu, eu Olha, eu, eu fui uma, uma cobaia dela, e eu falei assim, eu quero ver o que que vai acontecer. Carlos Tinhas, o, Car, o Carlotinha também tá aí. Aí eu falei, eu vou começar, eu vou fazer, porque eu ponho aqui no gráfico da radestesia e tal, e pego o pêndulo e me aponto, a Ju também tá aí, a Ju entrou, tudo bom, Ju? Eu não sei... Isso, o Érico te falou das frequências, né? Já tô mandando para ele aí, para Floripa. Então, ai, o Jurandir... <risos> ele me mandou. <risos> ele é triste. Ele tá, tá me mandando pelo WhatsApp, apareceu lá. Então, uh, as frequências, né? É, tem sido, assim, algo maravilhoso. Gente, eu me sinto cada dia melhor cada dia mais jovem e as pessoas que estão usando estão se dando super bem vocês não tem vocês não vocês não têm noção do que está acontecendo essas frequências são fantásticas e hoje eu vou deixar vocês perguntarem o que você o que vocês querem o que vocês estão precisando o que você tem você precisa do quê Andréia, do que, que você precisa acenar para Andréia? Eliana, Eliane e Leão, precisa do que aí no Face? Cada um de vocês, vocês estão precisando de serem mais... Vocês uh, uh, estão precisando se ligarem mais em vocês? Da solitude? Uh, eu estava conversando justamente hoje com essa pessoa... E ela falou assim pra mim, sabe, Armin? Eu descobri. É, é, nós estamos falando assim da, da gente ganhar as coisas, as coisas virem começar a acontecer, o caminho se abrir, né? A Cristiane também tá aí. Ah, como a frequência a gente, nós já falo, já já, tá, Ju, já só, só vou completar isso daí. Monique, preciso controlar a ansiedade dentro de casa. Me sinto. Uh, me sinto presa e não, e não estou produzindo. A coisa mais bonita que eu ouvi foi assim. A, o universo está me abraçando. E quando essa pessoa fala, falou, eu me sinto, ela falou de verdade, eu, eu me sinto abraçada pelo universo. Viu, Monique? Eu disse assim, porque você abraçou uma coisa chamada vida. A vida não é momentânea, a vida é eterna. É, se você não for vida em você, Monique, você não consegue mais ser nada. A ansiedade dentro de casa, preciso controlar a ansiedade dentro de casa, me sinto presa e não estou produzindo. Por que, que você se sente presa dentro de casa? Porque a casa representou para você, Monique, a sua prisão interior, meu amor. Tudo aquilo. E, e começa a gerar ansiedade, como se você fosse, fosse uma presa e essa presa não permitisse que você saísse, que você fizesse alguma coisa, né? Olha, tem eu preciso vencer a depressão e ansiedade, olha só, tudo depressão, ansiedade, prisão, preciso, de, preciso lidar melhor com as coisas, com as conquistas, estou tão feliz... Que me soa estranho depois de ter passado por tantas dificuldades. Olha que coisa boa, uma outra pessoa falou. Uh, então, Eli, né? Uh, Carlota de novo, acreditar... Não é acreditar, acreditar é pouco Você precisa confiar O importante é confiar em você Olha lá, o William Souza também está aí Oi, Armin, beijos de luz para você também, William você, Se você não confiar em você Você vai confiar em quem? No, no Zé da Esquina Você vai confiar em qualquer outra pessoa Gente, ó, ó, agora eu vou falar Vou falar porque não tem mais jeito Pensa bem Fica contando suas coisas para os outros. Como a Eliane está falando aí que ela está feliz, que ela, depois de tantas dificuldades, ela venceu. Vocês acham, por exemplo, que tem tanta gente perdida que vai compartilhar com a felicidade da Eliane ou vai fingir que está... Ai, que coisa boa! E está torcendo contra. Pessoal, a única pessoa que nós temos a favor de nós somos nós mesmos. Ah, a minha mãe é a favor de mim. Não, tudo bem, a tua mãe é a favor de você, porque é tua mãe. Mas ela torce por você, torce, mas não é... A conquista dela que você quer, você precisa querer a tua conquista. Igual, hoje a pessoa fala assim pra mim, e, e sabe, foi muito legal, foi muito intenso hoje a terapia, com, esses, com essas frequências aí, eu não sei o que tá acontecendo, mas o negócio tá abrindo, que é uma beleza. Então, a pessoa fala assim pra mim, sabe, Armin eu, eu, eu tenho certeza, eu confio, confio, confio, que eu vou ganhar. Eu, eu, eu jogo lá no, na quina, não sei no que não, no bolão, não sei, alguma coisa assim. Eu, eu jogo sempre, eu já ganhei algumas vezes. E agora, porque eu sou próspera, eu, eu, eu tenho meu dinheiro, eu conquisto, eu trabalho e tal. Mas eu faço questão de ganhar né, na loteria de alguma forma. E ela falou isso com tanta convicção. Ela falou, sabe por quê? Aí ela, ela, fez, ela deu uma quebrada. Ela falou assim, porque eu quero dar as coisas. Tudo, tudo tudo, que eu quero para mim, viajar, ficar um tempo fora. Assim, e quero ajudar os outros. Eu falei, para. Pode parar. Quando você pensa em ajudar os outros. Você está pensando em ajudar quem tem menos. Ou quem está precisando... Quem está precisando, não venha a seu favor. Quando você pensa, eu quero ajudar os outros, você já está colocando uma, um bloqueio. Que é o bloqueio do outro, se ele tiver, ele não vai torcer por você, ele vai torcer por ele. A pessoa vai torcer por ela. E você já colocou esse bloqueio para deixar de ganhar. Entenderam? Aquilo que nós queremos para nós é para nós, é para mim, é para mim. Eu não tenho a palavra nós, é para mim. Esse negócio de falar na terceira pessoa, na quarta pessoa, é para mim. O que eu vou fazer com aquilo é problema meu, mas a princípio, tudo que eu for produzir, tudo que eu fizer é para mim, não é para outro. Não é para ajudar, está aí é para encher, sabe? A minha mãe acha que se eu não seguir a religião dela, vou ser destruída. É por isso que você tá com essa ansiedade toda, viu, Carlotinha? Você tá nesse desespero. São as crenças. Eu vou, de, vou destruir, vou ser destruída. E isso me deixa muito triste. Ainda mais quando mãe fala. Vou te dar uma dica. Tá saindo da boca dela. Não é porque ela é tua mãe porque ela te gerou durante nove meses, que ela se empoderou e que, e que ela entrou no sagrado feminino, que é a força da mulher, a geradora, é, a geradora da vida, geradora de tudo, que ela entrou nesta vibe, entenderam? Eu notei, Alessandra, que eu tô bem melhor. São essas, olha, gente, essa frequência. Marca o horário, vão lá fazer, vocês vão ver se muda ou não. A Luísa Silva, verdade. Então, deixa eu falar aqui. É, porque elas se distanciaram, a Marisa também, Marisa, vem fazer a frequência. Vem, vem, eu vou te dar, você vai ver se você emagrece melhor ou não. Você vai melhorar, tô falando, te conheço. Então, gente, a pessoa, quando ela não entra nesse sagrado feminino, para receber aquela semente, para receber a vida que vem de lá, ela não se possui. Ela quer possuir o outro. Ela quer continuar rogando para o outro. Entenderam? Então, esse negócio de falar que praga de mãe pega, pega para quem acredita. Não pega, pode, pode acreditar que não pega. Sabe, no, calotinha, tira isso da cabeça, porque se você entrar nesse negócio, você vai ficar desesperada de ficar em casa, ficar com você, porque você não tá com você. Você está com a mente, com a sua mãe no seu cérebro. Você está com a sua mãe falando no pé da sua orelha. Você está com a sua mãe batendo o tempo todo. Ela não tem noção do que é a, a, a sensação de liberdade. Ela se aprisiona num Deus, ela, ela, ela se convence que aquele Deus, ele só é misericordioso com quem obedece ele, entendeu? Isso é besteira, não entra nessa. Gente, não pega praga de mãe para quem acredita em si. Para quem acredita nele mesmo, para quem acredita nela mesma, não pega. Ela pode falar de destruição. Quem tá, A pessoa que fala em destruição para alguém é porque ela está destruída. Ela está mal, ela está na pior. Então, essas pessoas, elas não têm, elas não têm a força do sagrado feminino, elas não têm a força da terra nelas. Não acredite nisso. Se liberte de uma vez. Não precisa falar nada para ela. Deixa. aquela é uma reflexão dela, é problema dela. Sabe? Ela já vive daquele jeito. Você não pode conviver na vida dela. Você precisa viver a tua vida. Você precisa se sentir abraçada por você. Você precisa acreditar. Todos nós precisamos confiar plenamente em nós. Porque quando nós confiamos em nós, tudo o resto vem. Tudo o que nós precisamos vem. Tudo que é nosso. Já está. E, e, nós, todos nós temos um espaço. Boa noite, Sirlei. Tudo bom com você? É, nós temos um espaço adquirido aqui. N nós não estamos aqui uh, em cima do outro. Nós não, sabe, se nós viríamos montado, né? Nós viríamos montado no outro. Nós temos o nosso espaço. Uh, deixa eu ver. Uh, uh, eu tenho um... um... Casamento Maravilhoso E isso ela falou Que foi sorte então, Deixa ela falar que foi sorte Sabe, tem muita mãe Gente, que é aquilo que eu falei Que ela não tem o sagrado dentro dela E o que que ela quer? Ela quer detonar A cria Porque ela tá infeliz Naquilo que ela produziu E com quem ela produziu? Com quem ela fez? Ela não tem, ela não se empoderou, da, da, sabe, é isso que eu, eu percebi quando você falou, por isso que eu estou falando do sagrado, que é a receptividade, que é a, a parte sexual da mulher, onde de lá ela, ela realmente, é, ela produz, ela reproduz, ela aceita semente e daquela semente ela vibra no amor. E a sua mãe, infelizmente, como muitas outras mulheres, mas muitas outras não tiveram, não tiveram, sabe? Eu, me, eu não tenho filhos, mas eu me sinto muito mais mãe, muito mais do que muitas mães que geraram, porque gerar é uma coisa, germinar é, é divino. Sabe, os pagões, as pessoas que são pagãs, elas lidam muito bem com isso. E tem o sagrado masculino, que é a semente. Mas, quem aceita e quem cuida, quem, quem começa a, a, a fazer aquela raiz, para que ela cresça e, se, e, e, e prospere na vida, é a semente, mas... É a, a qualidade da terra. Se a terra não for boa. <risos> a, a, a semente pode ser ótima. Mas a pessoa vem e, e começa a detonar tudo. E até ela melhorar. Até ela acreditar nela. Até ela confiar nela. O que é mais importante. E ela sair da vida do outro. Para ser a vida dela. E saber que ali é uma convivência. É extremamente importante para nós. Gente, eu, eu vou montar palestras aqui em breve para dar para vocês, né? Para falar a respeito de tudo isso, porque é uma coisa, é, é uma fonte muito rica. Ela é tão rica, ela é tão rica que nos enriquece. Quando nós, Carlota, todos que estão aí, a Júrios adora. Alessandra, quando nós somos em nós, quando nós somos presentes em nós, quando nós vivemos em nós, nós não tememos a morte. Sabe por que nós acreditamos em algo muito importante que é a vida? É o que eu falei, a vida é eterna, Esteja onde eu estiver a vida é eterna. Essa vibração que eu tenho, essa vibração de luz, essa vibração de amor. Porque o amor é uma força vibratória, é uma frequência. O amor não está no coração, gente. O coração, ele responde pelas emoções. né? O amor, ele é uma coisa inteira, ele é íntegro, ele é divino. E o divino é eterno, se Deus é eterno. Nós também somos. Lindo, né, Isadora? Nós somos sempre nós. A Isadora estava lá comigo, né, hoje. E ela viu, sabe, o que essas fontes negativas estão querendo acabar comigo. É porque eu estou fazendo mal. O meu bem está fazendo mal para algumas pessoas. E esse mal... Né? que está, a gente não pode contar nada para ninguém, primeiro, né? Não conta, porque a pessoa infeliz ela vai querer que você te vê feliz. Não dá, não, não dá porque não dá. Então, ficam mandando essas cargas negativas, mas nós conseguimos sair bem. Eu tenho momentos onde eu começo a ficar. Sabe, um pouco atrapalhada, mas aí eu, eu me concentro de pá, pó parar, lavou eu para minha frequência, começadora, viu? E chuchuchu na boquinha. Gente, muda tudo. Na hora vem aquele brilho, vem aquela beleza, vem a harmonia, vem, sabe, vem. Ah, é verdade, não podemos contar nada. Mas somos fortes. Somos. Sabe por quê? As pessoas que não têm o que fazer, né, Carlotinha? As pessoas que não têm o que fazer, Alessandra, deixa eu ver se tem mais gente aqui, né? As pessoas, elas ficam desoiando assim nos outros. Porque como elas não têm o que fazer, elas, elas ficam olhando o que o outro tá fazendo. E o nosso planeta tá assim disso. Gente, vamos combinar. Vocês acham que eu, que a Isadora, né? aqui é a Bressambite, -bi, não sei quem é, mas tudo bem. A Regis também, o Regis de Jesus também tá aí. Então, vocês acham que alguém que não tem o que fazer, ela vai procurar fazer alguma coisa vai querer saber da vida de todo mundo. para ver quem tá melhor, quem tá pior. para saber, para prela... Oi, tudo bom, Regis? Uh, para saber uh, que, de quem que ela... Se aquela pessoa está tão infeliz quanto ela. Tá tão prejudicada pela vida quanto ela. Eu sempre falei uma coisa, não se aposente. Não que eu não seja aposentada, eu sou, tenho um salário lá de aposentadoria. Mas eu parar de trabalhar, porque eu tô... Gente, se eu parar de trabalhar, eu morro. Eu morro, acabou. Mas eu morro em vida. Eu não quero isso pra mim. Eu, eu, eu, eu, eu, me, eu me vi como uma pessoa tão privilegiada por ter esse dom... Eu não sei se é dom, se, eu não sei. Eu, às vezes, meus amigos pleiadianos vêm, eles, eles começam a falar as coisas, e depois, no dia seguinte, vem alguém e fala: Ai, ah, ai, é, eu li no livro que, o ple, que os pleiadianos. E bate. Então, vocês vejam bem: a gente começa a, a ter essa consagração, a ter essa, sabe, é, essa, essa canalização maravilhosa. E essa canalização diz assim. Não existe idade, não existe tempo, não existe passado e não existe futuro. Olhe para você hoje e olhe para você ontem, olha a pessoa que você é hoje. Então isso não existe, existe a melhora, existe a predisposição e a vontade de fazer. Por isso temos que ter... Uh, cuidado com o que se posta no Instagram. Nossas, nossas particularidades, nossa privacidade tem grande valor pessoal. Temos que preservar a privacidade. É verdade! Temos que, pra, é, é, temos que fazer isso, ficar postando aí para todo mundo, porque tirou foto lá, porque estava comendo comida lá, porque estava com namorado. Porque... Gente, não façam isso! É, é, a Jura tá falando que eu tenho o um dom sagrado. Uh, sabe, não façam. Façam bem a vocês. Você tem o seu filho, a Marisa, por exemplo. Ela tem o filho dela que é lindo maravilhoso. Mas adianta ela fazer pro filho e não fazer para ela? Adianta? Amanhã depois o filho se enche e ele fala. Mãe, você não tem jeito mesmo, porque... Ele não tá vendo o que ela tá fazendo por ele Ele tá vendo o que ela tá deixando de fazer por ela Poxa mãe, não, não tá dando mais, sabe? Então você fica aí na tua e pronto, foi pra vida Por isso que muitos filhos abandonam e vão embora Eles vão pra vida, por que, que eles vão pra vida? Porque eles não querem a morte que tá na casa deles Vocês entenderam? Entenderam? Eles não querem a morte que tá lá eles querem vida. E é uma coisa que a maioria dos pais grudados, ou dos pais que estão, e que não sei o quê, que, que querem controle. Aquelas mães que têm medo de ficar sem as filhas, sem os filhos que estão aqui, que se cagam de medo, e fica aprendendo naquele mundinho, não vão para a vida. O que é para a vida? É sair correndo, fazer ir para a vida é viver, ir para a vida é se abraçar, é abraçar a vida em você, você não se aposentou, você não perdeu ninguém porque você nunca teve ninguém, muitas vezes aquele ser amado vai embora, ele desencarnou, ele não morreu, ele desencarnou, ele saiu da carne. pronto, eu também parei de postar tudo na rede social, fez muito bem, então, gente, a pessoa que está ligada amorosamente com você, que tem essa afinidade, desse poder, dessa força, ela não te abandonou e nem você vai abandonar. Porque mais cedo ou mais tarde, o reencontro vai acontecer como aconteceu aqui. Sabe? Só que são prazos diferentes, são épocas diferentes. Nós estamos vivendo uma época de guerras. Eu fico muito triste em, em ver o povo armênio, porque eu sou filha de armênios, de pai e mãe, nascidos ali. O Doca Gastei, Doca Gastei, sei lá, é alguma coisa assim. Então, minha mãe veio para cá com quatro anos de idade, o meu pai veio com 23, 24 Passou pelo genocídio de 1915, agora de novo, machuca, né? A gente sente, porque eu tenho um pouco marcado na pele o que meu pai viveu, tenho, mas não entro nessa. Ian Caleg, <risos> tudo bem, Ian Caleg, Ka? deve ser isso, né? Ian, alguma coisa assim. Obrigada, Carlotinha. Uh, sabe, me dói, me dói lá dentro Mas eu não vou viver aquela guerra de novo Eu não vou viver aquele ataque, aquele genocídio de novo Eu posso, eu, o que eu faço é, é não ficar falando daquilo toda hora É uma tristeza muito grande Mas é vibrar o amor Tanto para os armênios como para os turcos e para que são de Azerbaijão, que é tudo, tudo turco lá, entendeu? Porque estão tendo apoio de judeu, estão tendo apoio dessa, desse grupo todo aí, sei lá mais quem. Não vou, eu, eu não vou vibrar contra. Eu vejo as pessoas falando aquelas palavras que eu nem vou falar, porque eu não gosto delas. Mas eu vibro paz para eles, que o coração deles se acalente. Que eles vejam que produzir maldade não leva à eternidade da vida. Que corta tudo. Para quê? E, e entra nesse mal quem também começa a falar coisas pesadas contra eles contra os turcos, contra o Azerbaijão, contra aquelas pessoas. Não dá para falar porque aquilo está saindo de dentro de você, é muita maldade fazendo com o povo, inclusive os jornalistas estão falando absurdos, aquela terra sempre foi dos armênios, né? mas é o que eu digo, gente, é uma terrinha desse tamanho, não para que que eles querem brigar tanto com aquilo, onde vão parar aquelas pessoas, onde vão ser abrigadas? Por enquanto não tem para onde ir. Tudo bem, os armenos estão mandando do mundo inteiro, as, as Kardashians, cada uma delas mandou mais que um milhão de dólares. Estão uh, mandando muito, daqui também está indo, e, e tão, já arrecadaram muito, mas reconstruir tudo de novo pela terceira vez. Agora, adianta. Eu ter raiva daquela cabeça psicopata? Se eu brigar com psicopatas, eu vou ficar igual aos psicopatas, porque para mim são todos doentes todos. Então não adianta, adianta eu ficar no meu melhor para poder enviar o melhor, não só para eles, mas para aqueles que estão fazendo a maldade. É o que eu prefiro. Eu não vou sentar, ficar me lamentando, chorando, escrevendo o dia todo, postando nas redes o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, está me machucando, tá. Mas eu não vou viver aquilo, eu vou viver a mim, o que que eu posso fazer? Né? Então, gente, o mais importante que nós temos a fazer é não envolver no mal. E eu vou dizer para vocês Que 80% do planeta Está envolvido Saiam dessa Dessa tribo Saiam dessa energia Dessa frequência Dessa vibração Quando eu fui Auto-iniciada Pelo meu mestre Amoria Eles me pegaram de jeito né? Eu dava aula na época E... Ele falou assim pra mim, porque canaliza até hoje, né? Desconversa comigo. É, não é loucura, não é verdade. Aí ele fala assim pra mim, ele, ele é um barato, ele é bravo. Aí ele fala assim, olha, você ainda vai viver uma época que você vai ter que ajudar muito. E o teu trabalho é forte. Você é uma das pessoas que tem só você no planeta Terra que faz. E você sabe disso. Então, como lidar com isso? É não ler nada sobre espiritualidade que vem em livros, que vem assim, assim, assado. E tomar cuidado que muitos falsos profetas vão atacar. E nesse período você vai ressurgir mais. Não suba em palco. Eu nunca subi no palco. Nunca. Eu poderia ter subido ganhado muito dinheiro. Mas eu ia vender minha alma. E eu não quis isso. Porque eu sei o que acontece. E eu não tenho essa... Eu, eu não tenho... Eu não, não tá em mim. Não, não sou eu. E hoje eu estou aqui conversando com vocês. Cuidado com os falsos profetas. Conversando com uma pessoa que eu gosto muito, nós estávamos falando a respeito desses pais de antigamente, até atual tem, mas já é num número bem, bem menor, que Locris também tá aí, que adoram bater nos filhos, né? Mas bate assim, faz, faz dez filhos, faz oito filhos, faz sei lá quantos filhos. Não dá conta do recado depois. E pega o que tiver na mão, esmurra aqueles filhos, bate na cabeça. Sabe, bate no ouvido, na orelha, bate sangra aquela criança, aquele jovenzinho. Porque eu atendo muita gente, né? É muito comum ter acontecido isso a coisa de muitos anos atrás, pelo menos era muito mais evidente, quebravam os dentes dos filhos. Vocês vejam bem quantas pessoas que vêm assim de roça, de lugares assim, que não tem dente, porque tem vergonha de falar que foi o próprio pai, a própria mãe, às vezes na maioria das vezes o próprio pai que fez aquilo. A ponto de, sabe? E a pessoa falou assim para mim, sabe, Armin? É nesses mundos pequenos que estão os piores, os piores déspotas. O Stalin foi um. Mao Tse tung, Mao Tse -tung foi outro. Eu sei porque eu sou historiadora, socióloga tal. A gente sabe bem como que é, né? Aquelas, aqueles países comunistas. A Bia também tá aí, né? A Bia de Castro também tá aí. Sabe perfeitamente. Então, esses se expuseram em países grandes. Esses psicopatas. Mas muitos deles eram aqueles pais que com aqueles filhos, aquela cria, maltratavam. Que judiação. Que judiação que faziam isso, né? Ah, sabe? Então, aquela coisa doentia, doentia, fez com que muitos deles viessem para o bem, os filhos, mas outros se refugiassem e se escondessem por uma vida. Uma vida... Sabe, por não conseguirem uh, lidar com aquilo e viver aquele pai durante 70, 80, 90 anos. Viver aquela mãe que não participava, que não podia chegar sequer para poder ajudar o filho. Muitas não queriam ajudar, até se escondiam. por como se se esconder, fazer de conta que não viu, <coughs> resolvesse alguma coisa. É esse mundo que ainda nós vivemos e o planeta não quer mais. O planeta não quer mais, gente. Um planeta, não. o planeta quer gente saudável. O planeta ele quer luz. O planeta quer vida. O planeta ele quer o poder do amor. Né, Isadora? É isso que nós queremos. E para nós conquistarmos isso nós precisamos sair dos padrões que nos colocaram nessa meleca. Ah, mas Armin, você acha que hoje em dia né, as pessoas estão querendo dissolver, acabar com as famílias? Não. Eles querem acabar uh, com a família, com tudo? Isso numa questão de domínio, vocês estão falando. Agora eu falo assim... A família é uma clã, que não é bom também. Quando eles se fecham no clã e uma, a, a filha faz uma coisa, o filho faz uma coisa, e a mãe mesmo sabendo que aquele filho aquela filha não, não, não foi assertiva, o que, que ela faz? Ao invés de ela falar, não, você não vai mais fazer isso, eu não vou apoiar, não vou assinar embaixo, ela camufla. Então, não pode acontecer isso, não pode acontecer. Eu mesma já passei por isso, já vi. Eu já vi filha fazendo maldade e a mãe chamando atenção, mas no fim ela afastou a pessoa, né? que a filha fez maldade para poder apoiar a filha. Quanta, são os falsos profetas que estão sendo criados. São pessoas que ignoram a beleza da vida. É. Então você quer entrar na beleza da vida? É, esqueça que você faz parte... É como né, a, a Carlotinha disse... Que você faz parte daquele mundo onde você leva como o que você ouviu, como praga. Não, você não faz mais parte daquele mundo. Leva aquilo como algo interessante para quem vive naquilo. Porque se uma pessoa não tem aquilo dentro dela, ela jamais vai falar para alguém e principalmente falar para uma filha. E quando a pessoa diz assim, você teve sorte, porque você não é nada, você não é nada... Mas você teve sorte? Fala, pois é, eu tive sorte, mas é uma sorte que eu não vou dividir com você, porque é minha. Tá vendo? Eu tive sorte e você foi azarada, porque agora eu tô te largando. Mas vale a pena você responder? Você podia responder, mas vale a pena. Você vai ir a mais a outra, você vai deixar a outra mais irritada. Olha pra ela e diz assim, que a sua bênção continue com você. E eu me abençoo com a minha bênção e com a minha vida. Você fica com a tua que eu fico com a minha. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser avô, pode ser... Também, né? Vocês sabem o que eu pensei. E abandona, larga. Gente, não carrega aquilo dentro de vocês. Na próxima, eu, se alguém lembrar, Isadora... Na minha próxima live, eu vou dar um exercício para vocês, tá bom? Eu só não vou dar hoje, porque não vai dar tempo. Daqui a pouco vai encerrar aqui, né? Eu vou dar um exercício legal. Só que eu vou avisar agora. Não vai mais ser na quinta-feira, necessariamente. Vai ser a live ou na quinta, ou na sexta. Posso fazer na quinta? Posso, mas eu sempre vou avisar algumas horas antes, né? Eu vou avisar algumas horas antes e outra coisa que tá acontecendo, já aconteceu aqui no, no, no, no outro celular, agora nesse, tá caindo muito a, a internet. Então, tem que pegar um horário que a, a, a, as luzes estão fracas... Vai ter que pegar um, um dia, um horário que não tenha chuva, mas que seja abençoado e venha muita chuva. Okay. Que faça bem, né? Que não destrua nada. A Realves também tá aí acenando. E vamos tocar o nosso barco pra frente. Mas eu posso, de repente, entrar no sábado à noite. Entrar no domingo. Eu aviso, tá? Porque eu tô correndo demais, gente. Graças... Graças, graças, muita gente para atender. Fazendo agora, estou preparando cursos para dar online. E falando em cursos online, eu vou ter o presencial, o, porque o online a, da Energia Fria já começou, né? Eu vou ter o outro online, deve ser. Por causa do político, do horário político, esse horário. Ah, pode ser mesmo. Não, não cheguei a pensar nisso. Porque tá travando muito. Ah, vocês não perceberam, mas duas vezes reconectou o Instagram. É. Então, gente, agora no dia 26, 28 e 30, vai ter a radiestesia magnética online. Nessa aqui, eu mando por PDF, são vários desse. Tem a apostila também e vou ensinar o segredinho, né, de como vocês trabalharem com essa com essa frequência. O que que eu faço? Eu mando a frequência como ela é. E vocês, ai, Silvia, Regina, meu, meu girassol também, beijinhos para você também. É, eu vou, e aí eu mando preparado e vou ensinar vocês depois pro, reproduzirem isso para darem para outras pessoas ou para vocês de como fazer com a radiestesia então para quem quiser mais informações o preço tá ótimo vocês vão ficar esses três dias comigo 26, 28 e 30 26 se eu não me engano é a próxima segunda é, é a próxima segunda-feira né vocês já precisam entrar em contato, se inscreverem. Se vocês quiserem, já mandem, me chamem. Olha lá, o Messi tá aí mandando um monte de coração. Vocês façam o seguinte, vocês me chamem pelo WhatsApp, que é o 11-996-75-5250, 11-996. 9675-5250, eu peço para a Isadora mandar por uma lista de transmissão, formar o grupo que quer fazer, mando isso daqui, eu, vocês, né, eu, eu mando porque vai ser online, e para quem quiser presencial, nós vamos ter nos dias 24 e 25, sábado agora, mas é só para quatro pessoas, já tem duas, né? Vamos ver se, se se vai rodar. Esse aqui eu tô achando muito em cima, eu vou, vou adiar. Vou jogar pra novembro. E também de radiestesia vai ser nos dias 31 do 10 e dia, dia 1 de novembro. Dia 1 de novembro. Então, da radiestesia, energia fria eu vou adiar um pouco. Gente, vocês virarem um ano, esse ano que não existiu... Mas saírem dessa, como eu vivia esse ano, para mim foi maravilhoso. Para mim eu quero que se repita. mas tu, Tudo bom, Messi? É, eu quero a tá Taldinha também aí, a Eli Moreira, mas eu não sei nem por que eu estou mostrando esse papel para vocês. É, eu quero que se, que se repita para mim, para mim, tá? Essas coisas maravilhosas que têm acontecido. E eu quero que vocês vivam isso. Então, façam antes do ano virar. Façam. Tenham tudo isso na mão. ó Dia 31 do 10 e dia 1º do 11, radiestesia com... Aprendendo com a frequência. e aí vai ser presencial, tá, pessoal? Vão lá no meu WhatsApp. Vocês vão ver lá, no, lá com a Isadora, que ela já escreveu o número do telefone. E depois eu ponho na descrição também. Eu quero esquecer 2019 e 2020, juro. Ah, Ju, não queira esquecer. Tire o que tem de melhor nisso, né? Para vocês aprenderem um pouquinho mais. Eu tenha isso como uma lição. Não adianta querer esquecer uma coisa que tá na sua memória. Mas você não precisa viver. Você precisa viver o hoje. Você precisa ser o hoje, né, Regiane? O, o hoje agora é luminoso, é bonito. Gente, vocês vão falar que eu tô viajando na maionese? Eu juro que não tô. Olha, vocês não têm noção. Hoje, a Isadora viu um pouco do que, o que acontece comigo. Eu, eu, tudo bem, eu sou meio, meio brava. Eu, de vez em quando me dá louca, eu dou os meus berros. Mas se eu não der os meus berros também, a outra pessoa não ouve. Então, eu quero mesmo que vá a merda, entendeu? Eu aprendi a ser eu. Quem quiser comigo, venha junto. Quem não quiser, ó, um abraço. E saber da minha vida, muito menos. Vão saber, quando me virem, vão falar, nossa, o que você fez para ficar assim? Porque eu fiz, não fiz. Eu abracei a vida. Eu, eu, eu, eu vesti a minha vida. Eu entrei na minha vida. Eu não entrei na vida do outro. Eu tirei todos os outros da minha vida. Né? É isso aí, Isadora. Isso aí, pessoal. Então, podem me procurar. Se inscrevam já para os dias 26, 28 e 30 online. Eu vou mandar, inclusive, eu, eu tô vendo certificado para a turma anterior, já vou mandar. E eu mando certificado, mando apostila, mando tudo online. Mando tudo por PDF e o presencial, né? Vai ser, então, nos dias 31, mas é das... Olha só, o presencial é das 10 da manhã até as 18 e 30, tá? É bem puxado. E vocês vão aprender, ó. Além de fazer toda a radiestesia, vocês não sabem o que é isso, tá bom? Até vou pôr um pouquinho pra vocês verem, ó. É maravilhado. Eu também quero esquecer 2019 e o começo de 2020. A Carlotinha. Mas depois foi bom, porque pude conhecer você, além de outras. Gratidão, gratidão. Mas sabe o que você faz, Carlotinha? Conheça você? Veja a pessoa linda que tem aí. Sabe, uma pessoa maravilhosa, acredita. Todos nós somos lindos. É tão gostoso, de repente, você se sentir abraçada pela vida, por você. Né? Nós estamos vivendo uma era diferente. Nós estamos vivendo a iluminação. Não chegue perto de quem não tem brilho. Sabe por quê? Ela vai querer te ruminar pela tua sombra. E se você não tiver o preparo para não permitir... Ela vai abrir as portas para você entrar. Porque a coisa mais idiota que nós fazemos, por carência afetiva, é escancarar a porta para quem não merece passar por ela. Para que abrir a porta para quem não merece passar por ela? Me fala, você deixa invadir a tua casa por pessoas que vão contaminar, deixar uma energia ruim. Isso aí tudo você vai aprender a tirar na radiestesia, vai tirar de ar essas pessoas. Abra as portas para quem vibra numa energia tão boa quanto a tua. Ai, amém. É difícil encontrar. Não tô falando igual a tua, tô falando quanto. Sabe? As pessoas que elas vibram, elas não querem te destruir, elas querem ouvir você para se reconstruir é diferente. Sabe? Abraçar esses amigos. Ah, tá com pandemia aí? Ah, não tá com pandemia. Pronto. Sabe? Abraçar. Ah, ah, favorecer a vida. Favorecer a você. Quando você olhar pro espelho, olha pra você. Ah, a Elida... A Élida, ela tá falando que fez muito isso, de abrir a porta pra gente errada. É isso que eu tô entendendo. Não faça mais. Não tenha carência. A carência afetiva é a pior coisa que tem. Faz você fazer um monte de merda, como eu já falei. Pra quê? O que é carência afetiva? É carência de ter você com você. Sacou? aprendam gente aprendam o portal você tem o seu portal de luz isso é abrir o portal use a tua a tua capacidade use, use a tua intuição ai ai o que que é intuição intuição é uma coisa unicamente nossa eu vou até dar uma dica que eu vou dar um curso a respeito disso ai ai a minha intuição é a intuição é o seguinte é só para mim é só para você a tua intuição é, de repente, é, vem o dia inteiro, entendeu? Ah, onde, onde que eu pus aquela chave? Tá aqui. A, o, o, a energia da intuição te leva e faz você achar. Olha, não vai por aquele caminho. Quando e vo, você vai pelo outro, quando você fica sabendo aquele caminho foi blá, detonado. Ah, cuidado com aquela pessoa. Não, não leva a isso. Misericórdia verdade. É verdade mesmo. Isso é Intuição. Quando é com a outra pessoa, por exemplo, eu tava explicando pra Thaisa hoje. Quando é com a outra pessoa, é canalização. Entenderam? Por exemplo, a Carlotinha, se ela ficar canalizando a mãe dela, ela vai entrar naquela merda, daquela energia. Pra quê? Não canaliza, não canaliza. Fica na tua, eu já estou tô, tô falando desbocada mesmo. Até que eu não estou tão desbocada, que vocês não me conhecem ainda, que eu falo mesmo, né? Então, sabe? É, não entra, canaliza o que é bom. Então, você olha, nossa, esquisita aquela pessoa, é um canal. O teu canal não é nem intuição. É, é, é uma percepção rápida, que o teu canal te avisa... Tenho que tirar essas pessoas negativas. Então, vocês vão aprender a tirar. Eu, vou, eu quero que só me lembrem, eu vou dar o um exercício disso na, na, no próximo, na minha próxima live, tá bom? Eu vou pedir eles Isadora me lembrar, a Jura me lembrar, porque eu sou meio esquecida. Eu falo aqui depois não faço. Vocês me lembrem. Então, gente, a Daniela me lembrar, né, Daniela? Tudo bem? Uh, vocês, você vai fazer o quê? Uh, nessa canalização, quando você fica pensando muito uh, na outra pessoa, a, Eli, a Elida tá aí também, né? Uh, você pensa, você tá abrindo o teu canal para ela e canal é troca, né? Aí vai o teu bom pra vir o pior dela. Ah, dá licença. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser avô, pode ser tia. Pode ser, pode ser, pode ser a... Ah, ah, ah, ah, pode ser. Não façam isso. Não entra na energia, você pode amar. Mas não entre na energia, aquela energia da pessoa. Gente, eles não são eternos na vida como você é com você. A única pessoa que você tem pela eternidade é você e talvez... Né? Que eu creio a sincronicidade de outra pessoa. Né? Se ter aquela sincronicidade, aquela afinidade gostosa, é diferente. Mas aí, cada um fica no seu canal. Eu atendo, quando eu atendo, gente, eu canalizo. Se vocês soubessem como eu passo mal, né? <risos> Aí, na que eu diga, eu fico até assim. Eu tô ouvindo tudo que a pessoa tá falando, eu não tô tendo reação. Então, a, a própria espiritualidade, os meus, né, uh, os meus mestres, <risos> o meu anjo da guarda, eles faziam dar uma, uma escapada para não entrar naquela energia, porque gente, vocês não têm noção, vocês não têm uh, uh, não façam isso com vocês, Alexandro também tá aí. Gente, é verdade, Ó, a Zadora tá confirmando, ela tá rindo. O negócio é, é punk. Então, isso é percepção. Ah, acabou o vídeo aqui. Infelizmente, compartilhar no IGVT avançar. Eu vou vou ter que parar porque o, o Instagram acabou. Eu sempre paro no meio do Instagram, nunca defino, né? Mas, gente, não façam isso. Só abram as portas, só aceitam. Só canalizem. Eu, eu eu canalizo porque eu estou trabalhando e eu preciso ter essa percepção e essa canalização para chegar no subconsciente da pessoa e não é fácil. Mas sai dessa energia, né? Não doem ao outro que é teu. Eu vou eu vou explicar tudo isso bonitinho para vocês no próximo, tá? Talvez eu faça até um vídeo e, e coloque no YouTube. Ah, vão lá no YouTube já pode me Pode começar a me curtir lá no YouTube, se inscreverem, tá bom? Um beijo grande para vocês, sempre na paz, luz harmonia. E entrem em contato comigo e venham fazer os cursos de radiestesia. Nós vamos postar amanhã, né? Amanhã vocês já vão ter todo, todo esse procedimento e vai ser muito legal. De como vocês se inscreverem, como fazer e os valores e os preços, tá bom? Beijos, beijos, beijos.